Aqui está quase finalizado o serviço A banheira de ovenaria, né? Banheira de alvenaria. Agora eu vou, vou terminar nesse vídeo é, Só falta a parte de rejuntar Quando eu terminar o vídeo Que ela já tiver rejuntado Banheiro montado As portas no lugar Vaso no lugar e tudo Aí eu venho mostrando para você Como ficou a etapa final beleza? Por enquanto é isso aí Espero que eu tenha podido ajudar vocês aí. Quem quiser fazer a banheira de alvenaria em casa, o serviço foi esse. O passo a passo do serviço eu já mandei para vocês. E boa sorte para vocês aí, ó. Na tentativa. Espero que vocês consigam fazer a sua. Boa sorte.